É assim ó Qual bumbum mais bate Qual bumbum mais pula Qual bumbum mais bate Aqui ó, em cima aqui ó Mas pula, não É aqui ó, no braço Mas bate embaixo Aí você faz pula. assim E pula em cima Bate Qual bumbum mais pula De novo Qual bumbum mais bate Uhum. Uhum. Grossa, graça! Gente, acabou de sair vídeo novo daqui de material escolar! Eu sem vou de sem vocês! de boy não me deixa com não você sabe né O vídeo você já sabe qual que é né que tava lá na capa aí ah, já conhece sempre também se inscreve no canal dá joinha comenta aqui embaixo que eu tô de olho nos comentários e aí eu tô com o vídeo ei claro que não esse aí é meu curtida para ter outro vídeo ah tem isso aí mesmo Sim. é para saber de isso aí gente sendo curtidas já tem outro vídeo desses beleza vamos nessa Paripa, paripa, paripa, paripa. Vamos lá que esse vídeo tá mó legal hoje Ô gente, dá pra você parar de andar aí, ô filho Tô tentando gravar um áudio aqui Essa dica é muito fácil, muito fácil mesmo A única coisa que você vai precisar é de um tecido E se você não tiver um tecido, você pode usar um papel também Um papel cartão, qualquer coisa, na verdade Qualquer coisa mesmo Eu tô usando o moto de achenta Eu tô usando um feltro cor-de-rosa E como assim, não é sempre que eles vêm cortado bonitinho, né? Eu tô usando algo que tenha um ângulo de 90 graus Isso aí, é, que seja bem quadradinho assim, ó, na ponta. E eu peguei um guarda -mapo. Você pode pegar uma folha de papel, qualquer coisinha que seja bem cortada. E você vai fazer esse ângulo pro seu coração ficar exatamente com esse formato. E sim, eu tô fazendo um coração. Cortei dois pedaços desses exatamente iguais. E com cola quente eu cortei a parte de baixo, deixando a parte de cima do coração, tipo a bundinha do coração. Solta! Aí quando você for ler, é só você pegar o livro e colocar o marca-página ali dentro. Tanã! Não falei que era fácil? É fácil até demais, gente. Deixa eu só dar uma enrolada aqui, pra vocês não acharem que é tão fácil assim, porque, gente, é muito fácil. Sério. Essa próxima ideia também é bem legal para você pintar, fazer uma obra de arte Maravilhosa, cheia de maravilhas E é muito fácil O que você vai precisar? De algo que faça bolinhas e de tinta. E você vai começar a fazer bolinhas aleatórias, assim, ó. Depois que você fez as bolinhas, você vai pegar algum papel mais duro, um cartão, alguma coisa assim. E vai arrastar pra baixo, tudo na mesma direção. E ele vai formar esse desenho que é mó legal, gente. Fica bem retinho e fica bem artístico. E todo mundo vai olhar e falar assim, Ai, oh, que criativo! Arrasou! Yes! Entendeu? Esse é o plano. E o mais legal é que você pode usar esse tipo de técnica para qualquer coisa: para fazer um caderno, para decorar uma camiseta, para fazer absolutamente qualquer coisa. Essa ideia também é muito fácil porque hoje eu tô, tipo, da facilidade, entendeu? Tá tudo muito simples. E eu tô usando o papel que eu fiz a arte da última dica, mas você pode usar o papel que você tiver. E tudo que você vai ter que fazer é cortar um coração nesse papel. Você vai fazer o coração do tamanho que você quiser. Quanto maior o coração, maior o seu envelope. E a dobradura vai funcionar dessa maneira. Você vai pegar a lateral do coração, essa parte gordinha, e vai com a ajuda de uma régua ou não, você vai dobrá-las pra dentro. Desse jeito aí. E depois você vai pegar a bundinha do coração e vai virar pra cima. E aí você vai descer a ponta do coração e vai descer para baixo e ele vai virar um velofe, gente. Sim, simples assim. Dentro você pode escrever o que você quiser. Eu escrevi love you, mas esse L parece um J, parece u mas tudo bem, é um L, juro para vocês. E está pronto. Você pode entregar para sua mãe, pro seu pai, para sua melhor amiga, pro seu crush, para todo mundo e espalhar amor mundo afora. Olha que lindo. <música> E essa é uma ideia muito legal que você vai usar todo dia E o item principal que você vai usar vai ser sim, uma caixa de pasta de dente E você vai tirar todas as laterais Eu deixei essas duas, mas no final eu mudei de ideia e arranquei ela também Então você pode arrancar também, deixar só esse quadradinho Porque as laterais não vão servir pra nada Pra criar essa ideia, eu me inspirei num vídeo do canal Segredos de Aline É claro que eu dei a minha adaptada, assim, pra deixar mais simples pra vocês Pra deixar mais fácil, fiz o meu jeitinho Mas eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo Se vocês quiserem outras ideias, vão lá que é muito legal eu recomendo muito. Voltando, você vai pegar a sua caixinha de pasta de dente e vai passar cola em tudo. Eu tô fazendo isso porque eu vou grudar um papel sulfite em cima pra cobrir toda a marca e não ficar aparecendo. E agora com um tecido de bolinha cor de rosa eu vou colar em cima, mas é claro que você pode usar um papel cartão ou qualquer coisa, ou um papel de presente, ou um papel laminado ou outro tipo de tecido. Enfim, gente, usa a criatividade e deixe bonito do jeito que vocês acham que é bonito, entendeu? Eu usei um tecido e passei bastante cola pra deixar o tecido bem lisinho. Depois disso eu cortei. Deixei tudo, deixando uma distância de mais ou menos um centímetro Entre a nossa capa de papel sulfite e tecido E a caixa de pasta de dente E claro, para não sujar depois, como eu estou usando tecido Eu coloquei esse plástico que gruda aí, ó Que eu não sei o nome se vocês souberem o nome, comentem aqui embaixo do vídeo Porque eu sou péssima com isso Mas é um plástico assim, ó Que você usa para encapar as coisas E você também vai deixar um centímetro de diferença para cima para você poder virar ele para dentro E grudar todas essas abinhas assim, ó Agora eu vou passar novamente cola bastão Mas você pode usar cola normal e vou colocar um papel em cima do mesmo formato da caixa de pasta de dente Tadá! Depois eu vou pegar um papel cor de rosa Porque combina com a meu rosa de fora de bolinhas É uma cartolina, na verdade, que eu tô usando E vou tirar as medidas e vou cortar várias tirinhas assim, ó Que caibam dentro das dobrinhas da caixa de pasta de dente Agora eu tô pegando elástico, desse grossinho aí que eu já comprei meta Você compra bem baratinho, é bem de boinha Você pode usar elástico da cor que você quiser e do tamanho que você quiser Eu vou pegar a parte de dentro, que é a parte que tá dobradinha Aquele meu plástico que gruda aqui, eu não sei o nome E vou grudar dá assim, ó, virando pra dentro as abinhas e pra fora vai ficar desse jeito aí. Aí é só você colar, respectivamente, os papéis cordeirosos que encaixam em cada quadradinho Cadradinho é ótimo, né? E também vou colocar... Dois elásticos desse jeito aí ó, viradinho pra dentro Agora é só você encaixar as suas canetas, os seus lápis, os seus lápis de cor e etc, etc Dobrar toda essa caixinha e virar o elastiquinho desse jeito aí ó E pronto, está pronto o seu estojinho maravilhoso e organizado Que você vai levar pros todos os dias e vai durar a vida todo sempre <risos> Quando você quiser abrir, é só você puxar o elastiquinho e pegar as suas canetas Chega de polir canetas, que as canetas durem o ano inteiro Yes! <música>